Ao celebrar o seu jubileu, ela quer também ser, ser esse sinal de presença franciscana no meio de tantas pessoas que desde o início incentivaram e se alegram hoje por terem os franciscanos trabalhando e também por terem os franciscanos como referências de pessoas e tem modo especial de evangelização. Então, viver esse momento histórico na nossa província de São Francisco de Assis é de fato a gente perceber que nós queremos continuar o projeto do Evangelho, mas acima de tudo como testemunha da nossa vida como frades menores.